quando podemos deixar os nossos problemas lá fora, quando podemos nos conectar com a espiritualidade que está aqui presente nesse ambiente. Limpando, energizando. E assim, agradecemos a Deus por todas as bênçãos que Ele tem nos dado, e que muitas vezes nós não agradecemos. Agradecemos por ter um lar, por ter um leito onde descansamos nosso corpo, depois de um dia de trabalho. Agradecemos por ter uma mesa farta. Agradecemos por ter uma família, que significa para nós a ferramenta para o nosso crescimento que muitas vezes podem ser desafetos do passado, mas que também somos presenteados com aqueles que vieram junto de nós para nos dar as mãos e nos ajudarmos nessas, nessa caminhada. Agradecemos por nossos amigos que igualmente têm nos fortalecido em cada dificuldade que enfrentamos. Agradecemos por nosso trabalho, seja ele qual for, de qual natureza for. Onde podemos exercer o trabalho ao próximo, para o crescimento evolutivo de nós mesmos e dos outros. Agradecemos a essa doutrina bendita que nos ensina a fé raciocinada, que nos ensina o perdão, o amor ao próximo, nos ensina a indulgência. Agradecemos a natureza que nos oferta as plantas, os animais, o sol que nos aquece, a chuva que cai e leva com ela todas as energias negativas desse ambiente. E desta forma, aqui conectados nesse ambiente de luz, encontramos nossa Mãe, Maria de Nazaré, que nos coloque em seu colo, nos cobre com seu manto azul de paz. E nos sentimos acalentados, nos sentimos confortados, nos sentimos serenos, esquecendo todos os nossos problemas. Subimos um pouquinho mais e encontramos o seu Filho, nosso amado Irmão Jesus, que nos sustenta, que nos ensina a amar a Deus, a tudo e a nós mesmos. Esse nosso irmão nos leva até seu Pai, nosso Pai, aquele que nos criou simples e ignorantes. E dessa forma nos sentimos preenchidos de uma energia imensa, de uma luz intensa que cobre todo o nosso ser e irradia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 Seja bem-vindo, e todos vocês também. Hoje nós vamos falar sobre a parábola do joio e do trigo. Na verdade, né, a gente já ouviu falar muito de parábolas, muitas vezes nós não entendemos né, o, o significado dessas parábolas. E Nós sempre recorremos delas para poder ter esse entendimento. Então as parábolas são curtas narrativas que Jesus utilizou para contar ao povo daquela época lições de moral, usando elementos que eles tinham ali, ao redor deles. Elementos fáceis. É a mesma coisa que a gente querer que uma criança entenda todo um processo da fotossíntese, por exemplo, ela não vai entender. Porque está acima da capacidade intelectual e evolutiva <risos> desta criança. Então, nós ensinamos para a criança que ela tem que beber água, que ela, a plantinha tem sede, que ela precisa ficar no sol para receber o calor do sol. E aí, está subentendido todo o processo que nós, adultos, já conhecemos. Mas, para uma criança, você passar todas essas informações químicas, ela não vai entender. Então, a gente explica de forma bem fácil, uma linguagem que ela vai entender, e assim ela pode colocar em prática, inclusive molhando a plantinha da casa dela. Porque ela entende que aquilo é necessário. Esta é a forma que nós utilizamos as parábolas para ensinar aqueles que ainda não têm o entendimento. Então Jesus utilizou e muito nos seus três anos de vida pública, dos 30 aos 33 anos. Foi quando ele pregou a boa nova. Então, nós vamos encontrar no Evangelho cerca de quarenta e tantas parábolas, que são diferentes de passagens. As passagens evangélicas podem ser citadas por Jesus, como também podem ser, ter sido citadas pelos apóstolos, pelos evangelistas. As parábolas foram contadas por Jesus, contadas para aqueles que o seguiam e depois esses transmitiram ao nosso evangelho que nós conhecemos hoje. Então, as parábolas, elas são de diversas modalidades, vamos dizer assim. Nós temos as de é, familiar, né? as que contam sobre laços de família, situações de família. Temos as usos e costumes sociais, tipo casamento, né? tem uma série de coisas a respeito. E acho que, para mim, as mais assim, importantes, para mim, são as de vida rural, do mundo rural. Então nós temos do semeador, do grão de mostarda e nós temos do joio do trigo, que todo mundo já ouviu falar, tenho certeza disso. Aí as pessoas não sabem muito bem o que é joio, porque trigo é uma coisa que está mais no nosso vocabulário, nós falamos mais a respeito disso. Mas o joio é uma palavra desconhecida para quem não estuda o evangelho. Para quem estuda, já é algo mais familiar. Então, eu peço licença para vocês. Eu acho importante nós lermos essa passagem, ou melhor, essa parábola, para que a gente possa tirar o subsídio para o nosso estudo de hoje. Então, vamos lá. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio um inimigo dele, semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Porém, quando a erva cresceu e deu fruto, então apareceu também o joio. Chegando, os servos do dono do campo disseram-lhe, Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Pois de onde vem o joio? Respondeu-lhe o homem. Respondeu-lhe, o homem inimigo é quem fez isso. Os servos continuarem, quer, continuaram, queres então que vamos arrancá-lo? Não, respondeu ele, para que não suceda que, tirando o joio, arranquei juntamente com ele o trigo. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E no tempo da ceifa direi aos ceifadores, ajuntei primeiro o joio e atai-os em feixes para os queimar. Mas recolhei o trigo no meu celeiro. Então esta parábola ela foi contada por Mateus no capítulo 13, nos versículos de 24 a 30. Então, para que a gente possa começar esse entendimento, eu, eu mudaria o nome dessa parábola. Para mim seria a parábola do trigo e do joio. Por quê? Porque o trigo veio antes. Ele foi semeado primeiro. Então, o nosso pai maior semeou o trigo que somos nós. São as boas ações. Então, ele semeou para que nós passássemos pelas existências que nós vamos passar, que nós já passamos, para que nessas existências pudéssemos ter o máximo possível de experiências, para que fôssemos evoluindo até chegar até ele novamente. Então, o trigo foi semeado primeiro, o joio veio depois. Por que Deus semeou o trigo? Porque o trigo, ele produz frutos. E o que, que nós entendemos né, como a nossa jornada evolutiva aqui neste planeta? Como uma necessidade de promover e realizar boas obras. Então, Deus semeou o trigo porque o trigo produz frutos. Deus não semeou o joio. O joio, ele é uma um vegetal, né, que é muito, muito parecido com o trigo. Se vocês olharem né, em fotos, depois procurem na internet, a foto dos dois é muito parecida. São é, bem, é, bem semelhantes um ao outro. Só que a diferença maior é que o joio dentro dele não tem nada. Ele é vazio, ou seja, ele não produz nada. Ele representa o mal, ele representa... A, a iniquidade, ele representa uma série de coisas que nós teremos que tirar de perto de nós para que nós possamos seguir a nossa jornada. Então, quando a gente vai analisar essa parábola, nós entendemos que o trigo veio antes e um inimigo semeou o joio junto de nós, bem do ladinho de nós. Quando a gente lê aqui, ó. Mas enquanto os homens dormiam, veio um inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Por que, que nós dizemos sempre, por que, que no evangelho se repete muito, orai e vigiai? Porque nós estamos num momento evolutivo em que é preciso que nós estejamos atentos a todo tipo de situação, todo tipo de ameaça. O joio está junto de nós. E nós dormimos e o joio se instalou. Então, não foi o nosso pai maior que criou o mal, foi o próprio homem que criou o mal. Deus só cria coisas perfeitas para que nós possamos viver num mundo perfeito. O homem cria o próprio mal, o homem cria o próprio joio. E por que este senhor diz assim, não arrancai agora, espera eles crescerem? Por quê? Porque o joio com o trigo, quando são pequenos, eles são muito parecidos, como eu já disse. E esses ceifadores podem vir e arrancar até o trigo. Só que nós estamos vivendo um momento evolutivo em que é preciso termos oportunidade de crescermos, de evoluirmos. Então, nós temos dentro de nós uma porção de trigo e uma porção de joio, e somos convidados diariamente a tirar de nós o joio, a eliminar de nós todas as negatividades, todos os defeitos, todos os vícios que nos levam para o mal, porque somos nós mesmos que somos os que promovemos o mal dentro de nós. Como eu já disse anteriormente, o nosso pai só criou o trigo, mas o inimigo foi e criou o joio. Quando esses estão maiores, quando eles já cresceram, ou seja, quando já existe uma evolução, é fácil identificar o joio do trigo. Então eu quero chegar nesse momento atual da nossa evolução. Não é a primeira vez que é falado isso aqui, não vai ser a última. Estamos passando por um momento de transição planetária. Cada vez mais o mundo está muito rápido. Então dizem que o mal que você faz nessa existência, você resgata nesta mesma existência. Não é necessário mais, não há tempo mais de esperar outras existências para eu provar o mal que eu mesma criei. Então, é necessário que nós entendemos que nós somos os trabalhadores da última hora, que é uma outra parábola de Jesus, porque elas se ligam. Se somos os trabalhadores da última hora, estamos passando por um, por um momento na, no nosso planeta em que este mundo que nós vivemos hoje, que ele é predominantemente de provas e expiações, ele necessita, porque ele precisa crescer, ele necessita passar para o um mundo de regeneração. E como nós vamos passar para esse mundo de regeneração? Eliminando-se o mal, o joio, junto de nós. Precisamos afastar isso. Para quê? Neste momento de transição, quem vai ficar aqui na Terra? Somente aqueles que produzem boas obras. Então existe todo um processo que está acontecendo, que espíritos que não é, partilharem deste momento de evolução, de crescimento que o planeta necessita, não estarão mais aqui. Então é extremamente importante que reflitamos sobre as nossas ações, o que nós temos de joio ainda dentro de nós, para que possamos ir, aos poucos, trabalhando isso, com a reforma íntima sem martírio, como aprendemos também, sem dores, sem sofrimentos para que nós possamos diariamente transformar tudo aquilo que é mal em boas ações. Nós aprendemos também na doutrina espírita que nós somos os artífices do nosso próprio destino. Então, muitas vezes nos sentimos injustiçados, muitas vezes sentimos machucados, nos sentimos traídos, nos sentimos machucados. Só que nós procuramos entender e assim é a doutrina que nos ensina em todas as lições que nós vamos ler, que nós vamos meditar, que nós vamos refletir, que na verdade nós que buscamos o nosso próprio mal, seja resgatando atos do passado, desta existência ou de existências anteriores a essa que não lembramos mais, ou atraindo energeticamente aquele mal que nós não queremos. Muitas vezes, agindo de forma negativa, nós estamos atraindo o mal que nós não precisamos, mas que, de uma certa forma, nós queremos vivenciar. Então, não existem vítimas. Aquele que nos feriu, aquele que nos maltratou, ele foi uma ferramenta, um instrumento para o nosso próprio crescimento. Se não fosse um, seria o outro, mas a lição eu teria que viver de qualquer maneira. Por isso que Jesus nos ensinou né, a perdoar 70 vezes 7, Porque ele entendia como funcionava a lei. Ele entendia que nós passamos por aquilo que nós precisamos passar. Nada além. Só que nós temos, graças a Deus, né, muito merecimento ainda, que nos proporciona termos uma vida confortável, uma vida com... É, qualidades, uma vida com é, amigos leais com familiares queridos com um emprego com saúde muitas vezes para que nós possamos lutar então essas, todas essas ferramentas que nos foram dadas foram formas de nos munir de municiarmos a nós mesmos para podermos lutar contra as nossas próprias imperfeições o mal que é feito para mim é algo que eu atraí para mim, é algo que eu necessito vivenciar para que eu possa evoluir. Então são diversas existências que nós vamos passar. Entre elas, existe aquela que seremos é, doentes, aquelas que seremos muito, muito pobres, aquela que seremos traídos, aquela que seremos injustiçados. Por que passamos por diversas existências? Para que nós possamos entender todas as vertentes, todas as, as necessidades evolutivas de um espírito. Se eu crio o mal, eu viverei o mal igualmente. Se eu recebo o mal e não perdoo, eu viverei o mal novamente, para que eu possa perdoar dessa vez. Parece injusto, né? Vivemos o mal várias vezes, eu sendo a injustiçada... Mas eu preciso entender que eu tinha que perdoar. Então eu passarei muitas vezes pela situação até que eu entenda e perdoe. Até que eu possa compreender aquele que me causou o mal como irmão. Doente, assim como eu. Porque se eu tenho inferioridades, imperfeições, ele também tem. Cada um com o seu tipo de inferioridade. Por isso que o julgamento é tão complicado. Por isso que nós temos que evitar todo custo, olhar para o outro e ver somente o mal nele. Temos que olhar o nosso próximo como um ser necessitado de ajuda, de compreensão e de entendimento. Estamos num mundo hoje em que o joio e o trigo convivem. Então vamos imaginar na nossa cidade. Nessa cidade existem pessoas muito boas. E existem pessoas muito ruins. E que nós nos cruzamos na rua com essas pessoas. O tempo todo. Neste mundo em que estamos, elas não estão separadas. E por estarmos num mundo de provas e expiações, existe mais mal do que bem. Predomina mais o mal do que o bem. Estamos indo para um mundo de regeneração gradativo. Não é de um dia para o outro. Existem pessoas entre nós, entre nós aqui que já vivem no mundo de regeneração, que já são pessoas que já não precisam mais de certas lições, já conseguem tirar no dia a dia o aprendizado necessário e serem pessoas boas, serem pessoas que ajudam, que promovem o bem. Então essas pessoas já estão no mundo de regeneração. E existem pessoas que estão ainda no mundo primitivo, que é aquele estágio inferior, Aquele, quando Jesus encarnou, o mundo estava no mundo primitivo. Quando ele veio até aqui há dois mil e tantos anos, o mundo passou a ser de provas e expiações. E estamos agora nesse processo de transição. E quando isso vai acontecer? Quando a maioria for do bem. Então se estamos hoje aqui nesse ambiente, não é algo à toa. Tem um propósito. Porque se todos nós que estivermos aqui começarmos a promover mais ações boas, mais ações voltadas para o bem, para o nosso bem e para o bem do próximo, adiantaremos esse mundo de regeneração e passaremos a viver nele. Não existem pessoas que passam por dificuldades diversas e continuam fortes, continuam transmitindo luz a todos aqueles que estão junto dele. Essas pessoas já estão mudando. Essas pessoas já estão entendendo que a, as, a, a, o bom fruto é o que vai nos trazer evolução. E existem ainda pessoas que estão ainda no passado. Só que a verdade sempre prevalece. A justiça humana, ela é falha. Vemos diariamente injustiças acontecendo. Mas a justiça divina, essa não tarda, essa tem o tempo certo, essa ela tem exatamente a, a, a, o tempo de agir a justiça divina ela tem o propósito de nos, nos levar acima de nos fazermos evoluir se ainda algo que nós esperamos ardentemente não aconteceu se isso representa a verdade se isso representa o bem isso vai acontecer porque estamos indo para o um mundo de regeneração, não o contrário quem não se adequar a esse ambiente, ficará para trás. Então, é necessário que além de sermos os trabalhadores da última hora, sejamos aqueles que levarão esse entendimento para os demais. Cada um de nós aqui tem uma célula junto de si. Existem familiares, existem colegas de trabalho, existem amigos ao redor de nós. Se pudermos contribuir com cada um desses... Nesse propósito de evolução, estaremos elevando progressivamente esse bem. Continuando. Deixai crescer ambos a juntos até a ceifa. E no tempo da ceifa direi aos ceifeiros, ajuntai primeiro o joio e o atai em feixes para os queimar. Então, a parábola já dizia que aquele que não for o trigo, que aquele que não promover as boas ações, os bons frutos, irão ser queimados. Esta é a alegoria que é dita aqui. Nós nem precisamos usar esse tipo de, de verbo. Nós diremos que eles ficarão atrasados na sua evolução. Porque eles também terão oportunidade de crescer. Hoje, nós vemos aqui na, no plano da matéria, né? Cerca de, são 8 bilhões já, né? De habitantes na Terra. Existe uma quantidade mais ou menos de três vezes mais essa quantidade no plano espiritual. Existem muitos espíritos que querem vir à Terra, no plano da matéria, para ter essa última oportunidade. E muitos de nós nem agradecemos a vida que temos. Muitos querem nascer nesse plano da matéria para ter a sua última oportunidade de mostrar que é trigo, para mostrar que veio fazer o bem, que deixou os erros no passado, que com a ajuda de todos aqueles que aqui estão imbuídos nesse mesmo propósito e todos os anjos e todos os emissários, todos os mentores, que esses espíritos possam ter essa última oportunidade. E nós estamos aqui. Nós estamos hoje, à noite, aqui dentro de um centro espírita, tendo uma lição que é extremamente importante para a nossa vida, tendo a oportunidade de mudar as coisas ao nosso redor. E muitas vezes nem damos valor. É preciso que possamos refletir acerca desta oportunidade, desse merecimento que estamos tendo. Como eu disse antes, a vida da gente não é tão ruim assim, porque temos merecimento. Sofremos um pouco, às vezes muito, mas nós também temos momentos muito bons, que são fruto das nossas ações, desta existência e de existências anteriores também. Então tudo é colhido, podemos plantar o que quisermos, mas a colheita nós vamos conseguir aquilo que nós plantamos, é obrigatória Então que nós possamos sempre agradecer por essa experiência que nós estamos tendo por termos já acordado né, das verdades tão necessárias. Existem alguns espíritos né, que nos escrevem por meio da mediunidade, que dizem que muitos de nós aqui encarnados, desses 8 bilhões, eu acredito que deve ser uns dois terços por aí, estão dormindo. Não estão despertos para as verdades. Vivem uma vida assim, automática, sem raciocinar sem imaginar por que estão aqui. Não existe essa reflexão, não existe. Ela simplesmente vem para cá, vem, trabalha, vai para casa, dorme, trabalha, vai para casa, dorme, final de semana faz alguma coisa, vai, trabalha, dorme. Não tem um aprofundamento. Não existe uma meditação, não existe uma reflexão, não existe a leitura de uma parábola que seja, porque daqui tiramos muitas lições. Essas pessoas vão acordar no plano espiritual e perceberem que elas estavam no momento crucial da faixa evolutiva da Terra, que é agora. E perderam, simplesmente deixaram passar. Era a oportunidade de ouro. Porque agora, como eu disse, está muito rápido. Está tudo acontecendo de maneira a isso acontecer mais rapidamente. Então que a gente possa meditar sobre essas lições que a parábola nos traz, vivenciarmos cada vez mais as lições do Evangelho, que são o nosso guia, que é o que nós precisamos seguir, do resto nem precisamos, é o que nos basta, é o Evangelho. E aí colocarmos em prática tudo aquilo que aprendemos, para que não possamos acordar no plano espiritual e percebermos que foi tudo tempo perdido. Que jogamos fora a nossa existência, vivendo uma vida vã, uma vida mundana, com as coisas do mundo, sem pensar nas coisas do Espírito. Bom, e dessa forma, concluímos o nosso estudo de hoje, agradecendo a Deus por essa oportunidade. Que possamos, nessa semana, que ainda está no comecinho, podemos colocar em prática tudo aquilo que aprendemos diariamente vivenciarmos o Evangelho na nossa vida, na vida de todos aqueles que cruzam o nosso caminho. E dessa forma, no final dessa existência, termos a grata surpresa de que nós fizemos algo diferente, que nós fizemos acontecer coisas maravilhosas na nossa vida. E que o período que estivemos aqui foi mágico, porque apesar das dificuldades, nós soubemos valorizar cada um dos momentos pois todos eles foram de aprendizado. Que assim seja e graças a Deus.